Ah. Início da rodada. Ele ainda tá lá que eu sei, ó. Cara, que mosca chata, essa filha da puta. Início da rodada. Eu vou arrumar uma sliguinha. Que eu vou fazer uma arminha e vou matar essas moças. Filha da gaita. Não sei que ainda por aqui 41 barra 20 A fato é uns caras que eles utilizam a embote, cara um... um chamezinho ali de leve, porque não é possível não, cara Não é possível mesmo